Eh, vamos, eh, lo habíamos anticipado ayer que íbamos a tener hoy un contacto, bueno ya la anterior semana en realidad, eh, justamente cuando el jueves pasado eh, se analizaba la situación de las elecciones en Brasil, eh, adelantamos en aquel momento justamente con nuestro invitado que íbamos a tener la posibilidad de hacer una evaluación no es cierto? un recuento de lo que ha sucedido en la jornada electoral de este domingo allá en Brasil. Una vez más quiero saludarlo eh, con todo el respeto y afecto y cariño de siempre a Beto Almeida periodista brasileño que radica en Brasilia, él es corresponsal de la cadena Telesur, es el eh, director del canal Ciudad allá en Brasilia y además, bueno, pues es un, un columnista permanente en diferentes medios de comunicación internacionales como HispanTV TV, eh, pues eh, como Telesur, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, Russia Today, ¿no es cierto? En fin, eh, diferentes medios de comunicación a los cuales eh, justamente Beto los aporta con eh, su sabiduría, su experiencia y su conocimiento de lo que pasa en el Brasil. ¿Cómo estás Beto? Te mando un fuerte abrazo, como siempre desde las alturas de La Paz, un grande hasta allá hasta Brasilia. Eh, cuéntanos cómo está la resaca después de las elecciones del pasado domingo allá en, en Brasil. Un abrazo, Beto. Muchas gracias, gringo. Buenos días. Un saludo muy grande para ti. Felicitaciones por el trabajo informativo que hace ese canal para el pueblo de Bolivia y por permitirme hacer ese puente comunicativo con hermano pueblo de Bolivia. La situación es, eh, digamos, de un país dividido, donde la transición para superar un régimen fascista sigue siendo una tarea decisiva, imprescindible, prioritaria. Y el candidato Lula da Silva, eh, ya el primer día, la noche de domingo, após el anuncio de los resultados donde tiene 48% contra 43% de Bolsonaro, ya estaba arriba de un camión en plena Avenida Paulista el centro de Rio de Janeiro de de São Paulo a las a las 11 de la noche, haciendo ya la campaña, o sea, ni un minuto de descanso. Porque eh, lo que hay que tener muy claro é que Bolsonaro pôde regimentar uma série de apoios externos que são ocultos muitas vezes, que fazem manipulações mediáticas e também nas redes sociais, porque tem instrumentos de tecnologia que han importado de Israel, que são muito desconhecidos todavía do grande público, e que inunda com fake news, los teléfonos de cada cual de, de los electores. Entonces, lo que Lula tiene muy claro es que es necesario buscar los abstencionistas. Fueron 20% en 156 millones de electores. 20%, que es una, una tasa enorme, que no fueron a votar. Además de los blancos y nulos, que son votos que son... Opciona que em caída, em queda, mas 20%, quase 21%, é bastante elevado. E aí está a grande disputa. Evidentemente, Lula tem a inteligência de lançar sinais, tanto para Ciro Gomes, que um pouco mais de 3% do voto, como também para eh, Simone Tebet, que inclusive já tem boa parte dele. Do del partido de Simone Tebet, del MDB, que já apoia a candidatura Lula. Por exemplo, os governadores, os jefes políticos del MDB do Nordeste já estão com Lula desde o primeiro turno. Ou seja, a candidatura de Simone não tinha apoio integral do seu partido, porque boa parte já queria apoiar a Lula desde o primeiro momento. E agora eh, aparece Ciro, do PDT, especialmente su presidente, o presidente do PDT, Carlos Luque, dando uma informação de que oferece três condições para que Lula eh, receba o apoio do PDT. Ou seja, que assuma três programas. O primeiro programa seria eh, salvar eh, a deuda das de famílias, que é uma proposta de Ciro, e que Lula já também tem uma identificação com essa proposta. Después, establecer la renta mínima de ciudadanía, que es una propuesta del ex senador Eduardo Suplicy, de PT, que Ciro Gómez ha asumido para sí su campaña. Y la tercera es que el presidente Lula apoye la educación en tiempo integral, gran bandera de Leonel Brizola, el creador del famoso sistema educacional CIEP, que em Rio de Janeiro revolucionou a educação. Essas são pautas programáticas perfeitamente aceitáveis para o PT, ou seja, eh, desta vez, Ciro Gomes não deverá eh, negar apoio ao PT na segunda volta, o que aumenta a possibilidade de que esse margem de vantagem de pouco mais de 6 milhões de votos que Lula tem sobre Bolsonaro, pueda ampliar, pero hay que estar muy atentos porque lo que se vio es que el bolsonarismo en un país muy conservador todavía aún tiene fuerza. Um... Tengo muchísimas preguntas, te imaginarás, Beto, y me imagino que tú has estado contestándolas, eh, muchas de ellas, capaz que te llevemos a un escenario en el que ya has estado recurrentemente durante la jornada del propio domingo y, por supuesto, ayer, pero es necesario hacerlas. Eh, ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Por qué soslayaron o, o, o, diríamos, no tomaron en cuenta esa votación tan fuerte que finalmente terminó teniendo Bolsonaro? Hay dos fenómenos. Esta pregunta es muy interesante. Primero, porque hoy las encuestas son normalmente de empresas pertenecientes a grupos financieros. Entonces, tanto hacen especulaciones electorales como también el mercado de valores. Y organizan las tendencias para sacar provecho de acumulación de capital. Entonces, los grandes poderes económicos no querían que Lula ganara en la primera vuelta. Entonces captaron una situación eh, muy distinta de lo que es la realidad de Bolsonaro. Ignoraron la fuerza que Bolsonaro todavía tenía y le dieron 31-35% de los votos y Bolsonaro sacó 43% de los votos. Esa es la primera cosa. Aunque reconocieran eh, el vantaje de Lula, de certa maneira, esse triunfalismo antes dava uma certa tranquilidade, uma acomodação e o que se nota na, no comando da campanha do PT é que houve uma espécie de, de salto alto, ou seja, não, já ganamos, já ganamos, já. e isso não é assim, porque há que fazer a disputa punta a punta, porque Bolsonaro eh, ganou nos maiores eleitoral eleitorais, né? tem uma votação muito expressiva e vá para a segunda volta em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral e o candidato bolsonarista está liderando. Ele segundo é o Fernando Haddad, candidato a governador do PT por São Paulo, está em uma distância significativa eh, do candidato bolsonarista. Então, esse equívoco foi tanto metodológico como também um equívoco de interesse político. Porque de certa maneira essas encuestas são de organização muito nebulosa, nem toda a informação é divulgada, se divulga aquilo que interessa ao momento. Então, isso dá para Bolsonaro um discurso de que ele tiene contra si todos os institutos de encuestas, todos os meios de comunicação, o que não é uma verdade. Ele passa, o que passa com a TV Globo, que é a mais poderosa, é a quinta maior empresa de, de televisão, cadena de televisão do mundo. É que a TV Globo tem muito medo de que Bolsonaro possa ser, porque mañana, 5 de outubro, é a fecha de renovação de licença, da concessão de Globo, que dura 15 anos, e Bolsonaro está ameaçando não renovarla o que levaria a um grado de instabilidade muito grande, porque ela TV Globo é o maior partido político permanente que há em, em Brasil, é, digamos, fazendo o trabalho da pedagogia colonial em favor dos Estados Unidos, dos valores norte-americanos dentro de Brasil. Então se isso vai ser uma, uma para a TV Globo um medo que tem significa que vê com Lula uma possibilidade de uma convivência mais civilizada que com Bolsonaro. Aunque que a política econômica de Bolsonaro lhe interessa muito a Globo, a TV Globo não a critica, mas, ao mesmo tempo, Estados Unidos também está expressando uma certa preocupação com a instabilidade que Bolsonaro poderia. Traer para o processo político brasileiro Um cara, caso fosse reeleito Nessa hipótese, mais remota, digamos assim Por sua, ou incluso, sua cercanía com, com Rússia e com China Não por ideologia, mas por pragmatismo Por, incluso ter uma preferência por Donald Trump E o que significa Donald Trump para Joe Biden Então, Joe Biden enviou vários sinais de que eh, tem uma preferência, digamos assim, eh, inclusive o Senado norte-americano aprovado uma moção dizendo que se si houver algum tipo de ruptura democrática causada por Bolsonaro em Brasil, Estados Unidos não vai reconhecer um governo de Bolsonaro, nem vai apoiar o golpe e vai romper relações com o Brasil. São sinais importantes que confundem todo o grande capital nos setores dos bancos Donde se incluem los institutos de pesquisas que estão eh, eh, involucrados em um debate em que, eh, digamos que a classe dominante está tão dividida, tão perdida, tão desnorteada, que uma grande parte de incluso inclusive os setores están estão apoiando o candidato Lula, que defende, por exemplo, fortalecimento e cercania maior com os BRICS, lo que não le gusta a Joe Biden, aliás, lo manifestó que es el gran problema de Lula, mucha cercanía con los britos. Tú lo has dicho, estamos conversando con Beto Almeida, periodista brasileño, corresponsal de Telesur allá en Brasil. Eh, tú decías el, eh, respecto al tema de los, eh, las sumas, las restas, eh, en esa lógica y considerando que tú también lo dijiste, el colegio electoral más importante, diríamos casi el que define un poco la elección en Brasil, es Sao Paulo. Eh, ¿Qué pasó con el efecto Alckmin? Se esperaba que de pronto Alckmin pueda ser el que lleve los votos, no es cierto? el que sume los votos que le faltaron y que finalmente termine faltándole a Lula para poder conquistar ese territorio. ¿Surtió efecto lo de Alckmin? ¿Fue una buena decisión? ¿Qué valoración puedes hacer tú respecto a ese tema? Todavía un poco temprano para decir, porque se espera que, que Alckmin pueda percorrer todo el estado de São Paulo, que tiene un número elevadísimo de municipios, más de 600, casi 700 municipios. Entonces, para viajar por todo eso, donde están 34 millones de electores, es un tiempo. Pero de todas maneras, ahí hubo un problema, porque en la primera vuelta en São Paulo, el PSDB, el ex partido de Alckmin, también había lanzado una candidatura. Y fue una candidatura con 26% de, de preferencia, lo que es importante. Entonces... Passou a Dade como segundo colocado para a segunda volta. Então, creio que a presença, a influência de Alckmin, suas relações, sua cercanía com o candidato derrotado do PSDB em São Paulo, vai ampliar a votação em Lula, porque, de toda maneira, o candidato do PSDB, Tucano, tuvo 26% dos voto. Então, o potencial para crescer é bastante grande. Quando estava PT contra PMDB, o número de votos, votos em Haddad foi menor. Né? Então, a possibilidade de que a influência Alckmin se exerça em na segunda volta é bastante positiva. E por isso, Lula se analisou que vai dar muita preferência a estados como. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque em Minas Gerais ganou o governador bolsonarista por um governador que tinha vergonha de apresentar-se como bolsonarista. Agora sim, vai ser um chantage com Bolsonaro, mas Lula tuvo a maioria de votos em Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral. O mesmo deve ocorrer em São Paulo, agora na segunda volta, com uma elevação. De los votos em Haddad e também em Lula, porque os candidatos eh, de, de derrotados, aí, eh, PSDB derrotado em São Paulo, deverão fazer um descarrego de votos por lá candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e também em Haddad. El candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, había estado atacando con mucha furia, ¿no es cierto?, al, al órgano electoral y también al sistema de votación, a la urna electrónica, ¿no es cierto?, eh, sin embargo, después de este 48-43 que se produjo este fin de semana, eh, ya no se refirió al tema, ¿no es cierto?, por lo menos no, no salió en los eh, grandes titulares de, de la media. Eh, pregunta, ahora que la emprendió contra las encuestas, ¿no es cierto?, contra las encuestadoras, eh, ¿qué va a pasar con las encuestas?, ¿Van a, ¿va a volver a ver en encuestas, es decir, las empresas que fallaron, que pifiaron de una manera bastante estruendosa en sus cálculos, ¿se van a animar a hacer unos cálculos ahora para la segunda vuelta electoral? ¿Qué, qué va a pasar con ese tema? Ayer el gran espacio televisivo era exactamente sobre el tema de las encuestas acá en Brasil. Primero porque son las grandes redes de televisión que compran las encuestas y también muchas de las encuestas son hechas por meios de comunicação como Datafolha, por exemplo, que tem uma parceria com a Rede Globo, também. Então, esse tema é um tema interessante, algo esquizofrênico, não? Porque as encuestas não hicieron a campanha de boca de urna, que normalmente háce uma encuesta ao momento em que o editor sai da urna. Que é a encuesta mais digamos, mais precisa, mais cercana à verdade, porque... pero não faz muito sentido fazer isso, já que o tempo de apuração é cada vez mais reduzido no Brasil, que Bolsonaro tenha mantido seus ataques à urna eletrônica. pero ayer não falou, não falou nada, não disse nada, porque a preferência é que... Que ele tem agora é para, digamos, buscar votos de los indecisos, de los abstencionistas, porque eh, há uma, uma esquizofrenia no próprio Bolsonaro, porque ele critica o sistema de UNA que o ele foi eleito por esse sistema, e digamos que ele tem razão em algumas partes técnicas que foi a misma levantada há muitos anos. Incluso Lula fazia crítica a esse sistema. Lula, Brizola, eram críticos da falta de auditoria do sistema de urna eleitoral. Mas houve uma série de cambios, e mais preocupante foi que o Ministério da Defesa criou um sistema paralelo de apuração, o que significa uma desconfiança do sistema de urna e marca isso uma contestação por si próprio, eu só respeito resultado resultado se eu passar por mim crivo, por me controle de, de qualidade, digamos assim. Então, isso se foi diluindo, porque se Bolsonaro tivesse o um, um número mais modesto de votos, teria uma campanha escandalosa para dizer que haveria fraude nas urnas eletrônicas. Mas como cresceu, con una posibilidad, porque los bolsonaristas incluso conmemoraron el número elevado de votación para él, porque todas las encuestas le estaban dando mucho menos. Para ellos fue una especie de, de victoria simbólica, ¿no? Porque dicen, estamos con tenemos contra nosotros los medios de comunicación, eh, el tribunal, el presidente del tribunal, los institutos de encuesta pero en realidad... Eh, Bolsonaro preferiu cambiar o discurso e não atacar tanto as urnas nesse momento, e sim atacar eh, os institutos e os meios de comunicação, e buscar apoio dos eh, indecisos que estão nessa massa imensa de 21% de electores que não compareceram à urna, que é muito grave em um universo de 156 milhões de electores. Eh, se habla mucho aquí, ¿no es cierto? Hemos estado recogiendo algunas crónicas de Brasil, en fin. Eh, aquí como que eh, ha quedado sentado a partir de esta elección que... Eh tiene grandes chances Lula de ganar en segunda vuelta, pero que en todo caso, eventualmente asumiendo en enero del año que viene Lula, va a tener en contra al Congreso, ¿no es cierto? Con esta votación que ha obtenido Bolsonaro se ha hecho prácticamente dueño, es decir, él va a controlar las cámaras tanto de diputados como de senadores. ¿Cuán cierto es esto, Beto? ¿Controla a Bolsonaro con esta votación el Congreso? Y lo que me imagino va a ser una tremenda dificultad e inquietud para Lula en caso de que él llegase a ser presidente. Fácil no será. Pero esta afirmación solo parcialmente se puede aceptar, porque también ha crecido mucho eh, la bancada de izquierda. ¿no? El partido PSOL tuvo la mayor votación de su historia y la federación liderada por el PT creció también para 80 diputados. O sea, Bolsonaro lidera con 90, incluso su partido, ¿no? foi o campeão de voto, o Partido Liberal de Bolsonaro, que antes já havia incluso, eh, participado na base de apoio do governo Lula, do governo Dilma, mas agora está com Bolsonaro, porque Bolsonaro mudou de partido eh, durante eh, su governo. Saiu de um partido e foi para outro. Bom, bueno, isso significa que, em caso de um presidente flaco, como é o caso de Bolsonaro, o Congresso não domina le impuso, por ejemplo, el presupuesto secreto. Eso es una manera de sacar poder presidencial. O sea, la gran masa de recursos financieros es dominada por los parlamentarios que hacen lo que quieren sin prestar cuentas, sin ninguna transferencia, sin información de dónde están gastando eh, la plata pública. Entonces, ese presupuesto secreto es una especie de anulación de la democracia de la democracia parlamentar. Pero cuando hay un presidente fuerte, como es el caso de Lula, con mucha capacidad de diálogo, de articulación, que tiene una psicología, una práctica política distinta de la que tenía Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff, con una minoría en su base parlamentar, no tuvo mucha condición por su propia manera de hacer política, de mirar la política. De fazer um diálogo com setores contraditórios e críticos aéreos, e se aislou de uma maneira fatal. Mas uh, havia a determinação óbvia del grande capital norte-americano, incluso del próprio Joe Biden, que era vice-presidente, para tumbar a Dilma e cambiar a lei do petróleo. A pontaria era muito clara: cambiar a lei do petróleo e sacar. E rapinar o petróleo pré-sal para as empresas multinacionais petrolíferas. Isso lograram. Foi o primeiro dia da saída de Dilma, lograram isso. Mas outra coisa é um presidente como Lula, porque o Congresso, se bem Bolsonaro cresceu, outros partidos também têm um peso específico e têm muitas contradições com Bolsonaro. Apoiam Bolsonaro, mas também têm contradições. E uma coisa é um partido quando o presidente é um Bolsonaro, outra coisa é um partido fisiológico, conservador, de inclinações de direita, quando o, partido, o presidente Lula, porque esse partido, por, por fisiologismo, por oportunismo, por sobrevivência, muitas vezes, porque o fundo partidário é uma massa de milhões de reales que está disponível, depende muito de uma boa relação com o governo, o presidente, não o executivo. Então significa que eh, caso de Lula, eh, o que se espera é que Lula sepa fazer uma não, de temas para buscar apoio setorizado em um ou outro partido, em cada qual, em cada pauta, em cada renda. E agora cresceu também o número de mulheres, Cresceu o número de indígenas dentro do parlamento. Não é só uma reviravolta, mas ele corte é conservador, sem nenhuma. O congresso segue, aumentou inclusive o peso conservador, mas aumentou também de outra maneira aquele peso de lá esquerda. E a esquerda, com uma capacidade de iniciativa, tem possibilidade de fazer política junto, no caso de uma eventual vitória de Lula. Junto com o executivo para lançar propostas de política pública, galvanizando apoio da sociedade, o que constrange determinados partidos que são bolsonaristas por conveniência, pelo como não está mais, eventualmente não estando mais Bolsonaro com ele, ele não tem mais a caneta BIC, como ele disse aqui. Eu tenho a caneta BIC. Bom, se deixar de ter a caneta BIC. Muitos de seus apoiadores vão ter um grande cuidado e manter um bom diálogo com um eventual presidente Lula da Silva. De acordo. Eh, te hacemos a última pergunta, Beto, agradeciéndote como sempre a gentileza que tienes nós. Eh, estaba leyendo um artículo muito interessante de Mir Sader eh, que hace referência a não um país, sino a dois países, ¿no es cierto? Eh, que, bueno, pues en este resultado de la eleição casi, casi han salido. Eh, Puntos más, puntos menos, casi, casi emparejados, sí. casi empatados, ¿verdad? Eh, dice Emir, eh, es un camino es el de Lula, ¿no es cierto?, que está con los de abajo, ¿verdad?, que propone eh, una serie de políticas sociales eh, buscando la integración internacional, buscando la, la, el desarrollo en base a sus propios recursos, etc. Y del otro lado, ¿no es cierto?, está Bolsonaro, los bolsonaristas, el bolsonarismo, como define Sader, que es el que, eh, diríamos, está, ha estado gobernando y pretende seguir gobernando en beneficio de ciertas corporaciones, Oraciones, ¿no?, de los poderes especulativos, en fin, esos poderes que están en muchos casos detrás de, de, de bambalinas, ¿verdad?, detrás del trono. Eh, ¿qué, es, ¿Qué se puede esperar en estos próximos días? Estamos hablando de una elección que se va a resolver el 30 de octubre, estamos caminando así, eso faltan 26 días. Eh, ¿Qué se debería esperar en este tiempo? Y bueno, pues un poco tu, tu, diríamos, tu intuición, tu experiencia, ¿qué te dice respecto de por dónde va a caminar esta campaña de cara al balotaje? A disputa de dois projetos antagônicos é feroz. Eh, incluso pensávamos todos que haveria mais violência do que houve no domingo. Não não houve tanta violência como se imaginava e houve uma repentina afluência de público mais bolsonarista que lulista, porque não funcionaram as empresas de transporte em os bairros populares, reduziram a frota de ônibus. Eso es un apoyo del empresariado a Bolsonaro. Ya el bolsonarismo, que son gente más de mayor poder adquisitivo, se movilizó mucho para eh, reducir la abstención en ese campo. Los dos proyectos son absolutamente eh, autoexcludentes, porque Bolsonaro gobierna para el capital extranjero, incluso el hombre que, que bate continencia para la bandera norte-americana e se disse patriota e é uma anulação de lo que disse e Bolsonaro reduziu eh, o peso de, do Estado brasileiro que foi fundado na época de Getúlio Vargas a partir de 1930 com a Revolução de 30 que foi uma revolução nacionalista armada com apoio popular apoio militar também que criou as grandes empresas estatais, a industrialização e também a legislação eh, de, de trabalho, de segurança social, do direito de voto às mulheres, e por isso mesmo a direita sempre isso campanha para dizer que Getúlio Vargas era um fascista. E Lula, eh, durante muito tempo, criticado a Getúlio Vargas, mas nos últimos anos fez uma volta e revisou suas críticas e passou a dizer que pues, Getúlio Vargas era um grande estadista que o Brasil havia tido. Ou seja, Bolsonaro segue sendo parte daquele setor oligárquico vinculado ao Império que quer destruir as conquistas da era Vargas. E Lula quer preservar o que foi conquistado e até certo ponto recuperar, porque hemos perdido lá a eletrobras, por exemplo, privatizada de maneira ilegal hemos perdido boa parte das subsidiárias da Petrobras que é um gigante econômico dentro da de economia brasileira que há que recuperar e Lula sabe que esse é es seu maior reto em economia porque o maior instrumento, ferramenta de desenvolvimento econômico-social que há em Brasil se chama Petrobras. Incluso de ela depende, por exemplo, a indústria naval, a indústria metalúrgica, a indústria de tecnologia específica para o mar. Questões muito vinculadas a isso, lá distribuição, temos perdido a maior empresa estatal do mundo de distribuição de derivados de petróleo, que é a BR Distribuidora, uma estatal também criada na época do general Ernesto Gás, que também era um, um nacionalista que é apegado em armas eh, em 1930 para apoiar Getúlio Vargas e depois tomou uma série de medidas em favor de inclusive sua política externa há um detalhe interessante porque Getúlio porque Ernesto Geisel, general nacionalista, apoiava o direito de Bolívia a sair ao mar, uma saída para o mar para Bolívia, isso é na época que os chamavam de, de fascista também e ele estava estatizando e rompeu relações do acordo militar com os Estados Unidos na época de 70, isso no um acordo nuclear com eh, Ou seja, esses dois projetos são hoje o que está em jogo, outra vez. Ou seja, de sempre, sempre foi assim. Um setor conservador sintonizado com os capitais estrangeiros, querendo concentrar, desnacionalizar, privatizar a economia e desregulamentar direitos. Do outro lado vem Lula defendendo a, a, a expansão do Estado, a, o protagonismo das políticas públicas por os bancos públicos, por as empresas estatais que sabe que têm que manter. Como vai ser, por exemplo, agora o eh, programa Luz para Todos se já não há mais a eletrobras que permitiu que 15 milhões de pessoas conheceram a eletricidade num país que tem as maiores hidrelétricas do mundo e que tem uma matriz energética de 71% em base hidráulica. Ou seja, são disparates que estão em esse país tão desigual que Bolsonaro quer avançar em la desigualdade, em la submissão ao capital externo e em la redução los direitos. Por isso, tem sempre um mensagem fascista, enquanto Lula pretende fazer exatamente o contrário, sobretudo em la integração latino-americana eh, e com los BRICS. Con, cuando dice una filosofía que él dice con mucha, mucha fuerza muchas veces que necesitamos en América Latina crecer todo junto. Eso tiene una gran importancia para ver la capacidad y el peso industrial que tiene Brasil para acelerar el proceso de industrialización integrada en toda América Latina. Es eso que está en disputa eh, en ese próximo día 30 com uma grande possibilidade que tem Lula, tudo vai depender de, de que não ocorram um, fenômenos anormais, porque com Bolsonaro se pode esperar tudo. Como por exemplo, em 2018, 2018, a cuchillada sem sangre, a cuchillada teatral que todavia não se aclarado, pelo que lhe deu uma vitória rapidamente. Muy bien, Beto, eh, completísimo el análisis, eh, te agradecemos muchísimo, valoramos como siempre tu, tu capacidad de síntesis, de orientación para, para hablar de estos temas, eh, estamos siguiendo junto a ti, sí, desde, desde La Paz a muchos kilómetros, pero eh, con la misma intensidad de siempre, lo que vaya a acontecer en estos próximos días, eh, no queremos molestarte mucho, no queremos ser muy cargosos, pero te vamos a pedir seguramente en esa semana, en la última semana previa a la segunda vuelta electoral, que podamos tener una charla para que ya hagas tú una suerte de de balance, y digas, bueno, así fue la campaña, esto podría llegar a suceder el domingo. ¿Te parece, Beto? Lo dejamos para esta semana. Mucho, ¿Sí? placer. No, mucho placer, estoy a la orden, gringo, y siempre que pueda, eh, en, cuenta conmigo porque estoy a la orden. Eh, para mí es una misión hacer un puente de comunicación latinoamericana, por eso estoy en Telesur desde su fundación, yo soy del equipo fundador de Telesur. Buenísimo. Un, un orgullo para nosotros. Te mando un abrazo cariñoso en nombre de todo el equipo que hace aquí la primera. Nuestra productora Helen te saluda con mucho cariño. Nosotros, por supuesto, te abrazamos desde La Paz y nos reencontramos allá en esa última semana de octubre. Un abrazo y un cariño especial, como siempre, Beto. Muchas gracias. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Obrigado você. vos. mais.